Oi, pessoal, tudo bem? A gente está encerrando hoje o último dia de visitas técnicas na Summer Fence Food de 2022. E é com muita alegria que a gente veio visitar uma região nova no Brooklyn, uma região que até então era extremamente voltada somente para a indústria, para o abastecimento de Manhattan, e que concentra aqui grandes galpões que servem de distribuição e abastecimento. E como isso aqui, toda essa região está revitalizada, com experiências incríveis um monte de história de sabores e de cadeia produtiva. Aqui hoje a gente começou o nosso dia visitando uma urban farm, um projeto social muito bacana e interessante. A gente passou por uma indústria de cervejas 100% local, que só trabalha com o lúpulo, com malte, com a cevada do estado de Nova York. Estamos aqui agora numa vinícola 100% local também, então, a gente teve muito hoje um olhar para a indústria e como a indústria está trazendo o conforto que o serviço oferece. Então, dentro desse contexto, a gente observa realmente todas as tendências que a gente mapeou nessa missão, nessa feira e nesses negócios que inspiram novos negócios. A gente encontra aqui, de fato, uma transversalidade de experiências que cada vez mais passam a estar integradas e, obviamente, favorecendo aí toda a necessidade, toda a experiência de compra né, do consumidor. Todas as cervejarias que estão presentes no, no Food Bazar são cervejarias aqui da região, né? então eles é, fazem o um esforço mesmo de incentivar é, as cervejarias locais. É, o modo de servir também bem facilitado, o cliente pode levar o shopping para casa, né, na garrafinha, que é o nosso growler. É, também pode levar na garrafa de vidro, latinha. A gente também fez uma visita no hometown, uma casa uma smokehouse né uma casa de carne que defuma né suas carnes é uma comida muito muito muito em alta nos Estados Unidos também no Brasil é, o home tal foi premiado né aqui pela pela pela revista pela né pela cidade como o melhor barbecue tivemos aí o prazer né e a honra de poder experimentar e saber como como como estamos no Brasil né então hoje foi bem interessante foram duas visitas assim conceituais que tiramos bastante proveito né, de realmente ter uma referência para poder levar para o Brasil e trabalhar, melhorar ainda mais os nossos produtos lá. Aqui nós podemos ver vários tipos de carnes defumadas que eles trabalham aqui na, em Nova York, que é um pouco diferente, alguns cortes são iguais que a gente faz, só que a gente faz alguns cortes brasileiros, como cupim, que só tem no Brasil, aqui não, eles não trabalham. Então a gente pôde ver um pouco do tempero deles, das carnes que eles fazem para está verificando como que é o nosso está se portando lá. Mais um conhecimento, mais uma casa que a gente conhece para agregar nosso negócio.